1. Um, qual é a situação problema que necessita de uma gestão voltada para a inovação? 2. O que é preciso para se resgatar o histórico das tentativas passadas e os problemas que enfrentaram? 3. Qual é o cenário de cada estudo de caso? 4. Que sugestões de agenda podem ser implementadas para uma agenda de inovação em cada estudo de caso? 5. Como pode-se medir o sucesso de uma inovação no serviço público? 6. Que recomendações do ponto de vista da arquivologia podem ser implementado para a solução do caso Projeto Porto Sem Papel?